Bom dia seres de luz, sejam muito bem-vindos ao nosso ciclo de meditações Conectando com o Eu Superior, hoje é o nosso sexto dia de 21 dias Sente-se confortavelmente, respirando lenta e calmamente Prestando atenção no ar que entra e sai Inspire e expire, inspire e expire, inspire e expire, acalmando a sua mente. Agora, Visualize uma luz rosa saindo do seu coração, percorrendo todo o seu corpo e descendo pelas pernas e pés. Continua descendo, descendo, penetrando a terra e vai descendo como raízes até se conectar com o coração da mãe Gaia. E ela amorosamente retribui, enviando essa energia potencializada de volta. Que vai subindo, subindo, até chegar nos seus pés. E continua subindo pelas pernas, pelo corpo, até chegar no seu coração. sinta essa energia gostosa, por uns instantes. Agora, envie essa energia para cima, saindo pelo topo da cabeça e continua subindo pelos centros espirituais superiores até chegar à fonte criadora que recebe e potencializa essa energia com muito amor incondicional e envia de volta até o seu coração. E ao integrar essas energias, você se sente divino, se passa a vibrar e expandir. Uma energia de puro amor e gratidão. Fique nessa sensação por alguns instantes. Agora, conectado à sua essência, perceba-se consciente do seu eu superior. Repita mentalmente. Eu sou o EU SUPERIOR EU SOU O EU SUPERIOR EU SOU O EU SUPERIOR EU SOU UM SER DE LUZ EU SOU O EU SUPERIOR Eu sou uma centelha divina. Eu sou o eu superior. E posso cocriar uma nova realidade. De felicidade, harmonia e abundância. Namastê.